E hoje a gente está entrando aqui na sala VIP, em Brasília, utilizando o Priority Pass. E aí amor, qual o cartão que você usou? Vai usar, né? Para entrar aqui. É o fez, é o é o Black. C6 Black. C6 Black? Hoje estamos aqui utilizando a primeira vez Osmo 4 SE, para fazer a estabilização da imagem. Ainda estou me adaptando a... Ah, ah. Vamos lá, aqui ele passa pelo BRD de club. ali mesmo, aí. passamos ali. Não, não é aí, não, não. Então, bom dia a entrada é por aqui mesmo isso é, é aqui também Ah tá ok obrigado então ó, entramos errado agora a gente já sabe assim que você subir a escada você vai para a esquerda ali ó é no VIP clube agora eu vou ter que dar um pausa para poder pegar o meu cartão de crédito que tá na mochila. Enquanto isso, a gente vai filmando essa beleza aqui, ó. Primeira vez que ela está vindo aqui. Você segue dica também. Essa daí, ó. VIP Club. Utiliza o Priority Pass. É... Infelizmente com o C6 Bank, é, são apenas quatro acessos. E essa viagem, já é o terceiro que a gente vai gastar. Gente, pra entrar nessa sala aqui, tá? Você precisa, pelo visto, aqui ter um cartão black. Sim. E tem um cartão também prato. <risos> uhum. Aí você pode ter esse black aqui. Não sei falar muito bem não, viu? Mas é Bradesco, Bradesco, Bradesco. Ah, aqui é a sala do Bradesco. Eu já reparei, né? Eu acho. Mas é isso aí. Cartão black. E esse aqui que parece ser um dólar. Mas se você tem esse um dólar e, e o restante preto, ó. E tem esse daqui também, ó. Eu não sei pra que serve, mas é bonito. Priority Pets. Que é priority, viu? Priority Meu inglês ruim, algumas palavras eu sei usar Eu sei falar direitinho E é isso aí galera, vamos usufruir aqui que eu tô com fome Vai lá apresentando aqui pra gente Vamos conhecer juntos então, né? Vamos conhecer juntos pode, pode largar aqui, desova aqui ó. Que tá ótimo Mentira, bonitinho o lugar, ó bonitinho. Acho que tem é assim, que gracinha, eu falo assim porque eu não tenho Olha que chique Poxa, Tem um negócio bacana aqui de processo. Nossa, que legal Aí ela me deu a senhazinha do wi-fi, daqui a pouco eu mostro Tem a... negocinho do QR Code Olha aqui, moleu! Tem uma área aqui bem bacana, né? Caraca, isso aqui é o VIP do VIP, não tem o... É. O VIP unicórnio? É aqui! Rapaz! E aqui? Tem mais lugar? Tem mais Vamos sala lá, VIP? Não, tem mais sala VIP nesse Nive tá aqui? Nesse nível que do Puta que pariu! Aqui, Olha abre, lá! Vai falando em mim, tem... Tem muito fã! Como é café da manhã, né? É, Talvez aqui. no almoço tenha almoço Aqui tem bastante pão, suco, pão é de queijo. queijo, fruta, bolo e... ah, Vou passar aqui o que tem emergente. que é isso aqui? Acho que é banheiro Deixa eu mar que o é banheiro é Olha o tamanho da televisão, olha ali do lado, tem a... Banheiro aqui, o é que que tem? Pra gente ficar de olho no nosso bolo ah, Mostra, que dá uma um 360 graus aí, mostra a sala no geral Aqui. Deixa eu já jogar minhas coisas aqui Vai sentar aqui, né? Dar 360. Ele fica... É difícil de gravar com isso aqui para dar o 360, que ele vai estabilizando. Mas vamos atrás dela. Vamos atrás dela achou um lugar bem bonito ali, ó. Bem bonito, ela achou, ó. Vou comer, tchau, fui. É. Ó, por falta de habilidade minha, eu não consegui gravar ela pegando tanto de comida aqui, ó. Escolheu aqui, isso daí é o que, ó provolônia e come, ó. Se você tem um dragãozinho desse em casa, você tem que ter um cartão de crédito Black para te botar aqui numa sala VIP e que você não pague anuidade, que senão, olha só, come demais. Isso daqui é, isso aqui é só o primeiro, primeiro round, Olha lá. Eu pediu cachorro quente, pão de queijo. Olha, que ela comeu, ela comeu pão de queijo antes de vir para cá. E aí pegou isso aqui, é o que de, de, de, de quê? que, que é isso aqui? esse, esse presunto, presunto de búfala das... não sei lá o que que era e pediu um suco aqui de... isso aqui é abacaxi com... olá! Viu o que essa pessoa faz? Então por problemas técnicos não deu pra gente pegar ali, ó, o pessoal tá na fila, gira, gira, gira, ó, tô me adaptando ainda, pessoal, dá uma moral aí. Aqui lá é a fila, aí é... aqui. Aquele aquela senhorinha ali, ou outra pessoa, aquele cara lá que tá atrás, ele vai servindo pessoa por pessoa. Você vai seguindo a fila assim até chegar lá. Ó, lá tem um monte de coisa pra você pedir, tá? E ali onde eu tô, tá no centro ali, você tem cafezinho e tem suco refrigerante. Qual que você preferir? Aqui é a sala, aqui é a sala VIP de Brasília. É, acesso com o Priority Pass. Como eu falei, estou usando o cartão do C6 também, para acessar. Meu amigo Luiz Pedro e o João do Papo de Milhas. Quando vem, sempre passa por aqui. Então, pessoal, essa daqui é a sala VIP de Brasília. É a melhor que eu, que eu vi até hoje. A gente já acessou nessa viagem aí a sala VIP de Porto Seguro, Guaru, Porto Seguro, Doha, no Catar. E agora aqui, Brasília. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, que eu sempre estou postando informações sobre cartão de crédito, promoções que dão cashback, milhas, e tudo isso aí no mercado aí que vai te ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro, assim como eu faço. Beleza? Então, valeu, até a próxima.